Felinhos, together, você gosta muito desse momento que é o Dúvidas de Oficina, estou aqui com o Padrelho, Target Race, o Instagram está aqui, tá? o contato deles também está aqui embaixo na descrição, aí telefone, tudo bonitinho. E separei aquelas dúvidas que vocês escreveram no vídeo anterior, lembrando que se você tem dúvida, escreve aqui nesse vídeo agora, para ir para o próximo vídeo. O que, que eu estou fazendo? Conforme tem mais like no comentário, eu seleciono na hora e aí depois é, consecutivamente menos like, tá? Se você vai vindo na sequência ou de repente uma dúvida que eu achar sensacional e ou repetitiva até que às vezes a galera não vê, aí eu seleciono também e é nós. Então não é no e-mail tal, é aqui embaixo na descrição do vídeo. Maravilha, Padre Obrigado de novo. Por eu que agradeço. Até mais tarde, tal. <risos> Mas aquela, aquela coisa, né? <risos> Porque assim, a galera não tem ideia, mas geralmente o padre fica até mais tarde comigo aqui a semana inteira, mas tá bom. Mas tá valendo, tá é bom. meu amante. Caraca, mas é isso aí, quer se apresentar, padre? Eu não precisa Tá bom, não, beleza, então tá bom. É o seguinte, é, você, vamos direto já? Direto vai, ao ponto? Vai. Maravilha. Matheus Novaes perguntou o seguinte, padre, tem como regular de forma errada o cabo da embreagem? Interrogação. Fala em relação das marchas não engatarem direito caso esteja com uma regulagem na regulagem incorreta ou regulagem correta, enfim existe isso aí, Padre? Existe tem que tomar muito cuidado, por quê? Tem gente que fala, ah, mas eu gosto da embreagem baixinha só começa a soltar o manete e a moto já sai hum. só que aí você nem consegue abrir a embreagem quando você está andando, normalmente você usa dois dedos, um dedo é raro a pessoa que usa os quatro dedos e encosta o manete no guidão. Uhum. Então na hora que ele só fica com dois dedinhos lá no manete, ele nem aciona a embreagem. Putz, porque para nesse dedo aqui... Para aqui e não abre a embreagem. Entendi. Aí ele troca a marcha no tempo e acha que o câmbio está duro. Nossa, o câmbio está com defeito, está duro. Nossa, não consigo engatar o neutro. Para no farol, o neutro não entra. Claro, não está aberta a embreagem. Então não pode deixar ela baixinha. Ah, então Entendi. vou levantar, vou deixar sem folga nenhuma. Aí deixa sem folga, ela patina. Aí na hora que você dá a mão, o giro sobe e ela não aumenta de velocidade. Que é aquele, aquela diferença que você fez lá quando a gente regulou ali, né? Isso. Tá. Então, cada moto está no manual do proprietário. Hoje em dia, manual de proprietário é livre. Você entra no site da montadora e baixa. tá? Então, vai lá no manual do proprietário, tem moto que fala ah, de 1 um a 2 centímetros na ponta do manete de folga. Tem moto que, tem marca que fala assim, ah, coloque uma moeda de um real entre o manicoto e o manete, e aí você vai estar tá na folga correta. Tem uns que falam de 1 um a 2 milímetros ali entre o manicoto e o e o manete. Então, não vai nem para muita folga e nem para sem folga nenhuma, os dois estragam. Pode tá? crer. 1 é um a 2 milímetros ali de folguinha no cabo, tá? Se você não quer ver man, é, em manicoto, vai lá no regulador de cabo, puxa o cabo e vê se ele se movimenta de 1 um a 2mm. O cabo se movimentou, teve essa folga de 1 um a 2mm, tá bom. Mais que 2, não, e menos do que um não. Ali na nossa, você tem ideia quanto ficou? Depois era bom você dar um takezinho ali, né? Então, é o que eu pensei. É, é você eu pensei. dá um Vamos ali. fazer isso aqui, ó daqui tá para cá embreagem. perfeito eu gosto para caraco assim olha o briefied, ó vai é hey, rapaz pô deve dar uns 2 milímetros mesmo hein, pra isso ver. aqui ó não eu tô, tô filmando é isso né é isso aí tá tem gente que fala assim é, vem com moto com embreagem hidráulica hum. e aí fala poxa eu queria deixar ela mais baixa mais alta a embreagem hidráulica o único recurso que a gente tem é a regulagem do manete. Né? Então tem aquela regulagenzinha do manete, que depois no takezinho você mostra o da sua. 1, 2, 3, 4, 5, 6? É a única regulagem, porque ela não tem cabo, ela é hidráulica. Então, ah, mas eu não estou satisfeito. Então troca de moto. Tá. Ali não dá para fazer mais nada. Tá, beleza. É o que tem no manete e acabou. Banditeira S150, por exemplo, é uma delas. É, todas que possuem é, Que ela, ela hidráulica. Dela, eu tinha embreagem hidráulica um tem alguma embreagem hidráulica que a gente possa também no Aquilo. Maravilha, a gente possa também no take. Ó, essa embreagem hidráulica não tem ajuste de altura e essa nem tem no manete o recurso para ajustar a altura, como a sua tem. Certo. No próprio manete um, um ajustezinho de altura. Perfeito. Mas tem motos que possuem no manete aqui. Nossa. E é o único recurso da embreagem hidráulica. Ó, essa aqui é a Tiger. Embreagem hidráulica, tá aqui o reservatório do fluido. E ali? E aqui, ó, o ajuste de altura do manete. É o único recurso que se tem para embreagem hidráulica. É regular a altura do manete. É isso aí. Padre, eu vou pegar a do Theo aqui, mas teve umas quatro iguais. Tipo, só um deixou um pouquinho menor, outro deixou um pouquinho maior. Mas eu vou na do Theo aqui, tá? É o seguinte: fala Durval, fala Padre. Gostaria de saber se o uso do protetor de radiador pode prejudicar o motor. Houve alguns mecânicos dizerem que o protetor diminui o fluxo de ar para o radiador. Abraço, é nozes. Os mecânicos aí que falaram têm razão, tá? E só que assim, existem telas ou grades, né? não sei como vocês gostam de chamar de radiador e telas e grades. Então, tem algumas que são muito fechadas, é, são umas que vem com o modelo da moto, só falta eles colocarem ano, marca, e aí fecha 2012, é, é, Aí fecha a frente do radiador inteiro e realmente prejudica o fluxo de ar e ela vai esquentar, tá? Então a gente é, prefere aquela telinha bem minimalista, sabe? Que tem a espessura do arame bem fininha. Então, ela protege, mas não impede o fluxo. Então, pode colocar. Se vê que ela é cheia de coisa escrita e muito ferro na frente do radiador, não coloca. Boa, Padre. Porque eu vou falar uma coisa para você. Acho que também tá escrito o no nome, Padre. Da outra lá. <risos> não, mas... mas. Não, não, não. Mas o é... resto é abertinho? É aberto, é aberto, é aberto. Então, vai embora. Tá, tá esquentando? Calma. Não. Então tá bom. Só pra tô... Não, mas não, mas liga tá tenta Não, mas não tá muito, não. Porra, padre. Não, mas não tá, não tá. Pô, a gente podia mostrar daquela, então, de repente, né? Fazer um Outro tecinho. o enrolando rolando aí. Da telinha que é luxo, e depois que eu trouxe a minha, aí você. Da porcaria, você não mostra. Não, mas eu acho que dá. Eu acho que, ela tá... <risos> eu acho que tá bom. Aí, padrão, esse aqui? Não, esse aqui é até luxo. Porque tá vendo aqui, ó? Ocupa uma pequena área. Não dá nada, né? né? E o resto é um arame fininho. E eu gostei desse, hein? É, é bem legal. Esse dá pra usar tranquilo. Agora tem uns que vem escrito aqui no meio, embaixo. O nome do proprietário aqui. É. O do... <risos> o o radiador então radiador até aqui, é isso aqui. Não, até aí dá pra usar. Luxo. Tá. Ó, essa aqui é a da moto de corrida. Tá? E essa aqui foi a que o Padre fez do comprimento de radiador. Ó. Então, essa aqui já é um suficiente aí pra fazer. Bom, lembra da época do Manolo, né? Sim. E aí tinha um filhinho com uma S-Red 750, tava no rolê, aquele. Tô falando na época da Bandit de 2009. 2009, padrão. cara tava indo pra Morungaba, na Anguera, uma pedrinha, pum, no radiadorzinho da, da S-Red. Saiu aquele fluido lá, ele tomou um escorrega, deu, escorrega com, deu com, a, com a coluna no. No, no, na guia, que se não tivesse o de cura, ele estava tá paraplégico. Então, assim, puta, é, é, é dois negócios, né? Porque para quem usa em estrada, essa telinha é um adianto, né? Porque e tem sim, que ter uma merda no chão. Principalmente quando o pessoal tá recapeando a pista, que fica aquele monte de pedrinha solta. Então. Meu, você entrou ali, vai furar. É, então. <risos> não é isso será, é. Vai furar. Então a telinha ajuda. Só toma cuidado na hora de comprar, comprar essa que tem o fio... Da tela com a espessura fininha. Ou o cara compra de galinheiro e recorta e faz? Pode ser. Não pode? Valeu, não tô falando de galinheiro, <risos> <Não. risos> tá, mas a gente chama de chapa expandida. É. Né? Compra de alumínio, vai lá, recorta no tamanho do radiador e prende. Perfeito. Tá. Não, beleza. Maravilha. Então tá. então é, a tela que tem o, o ano, o dóchico do pneu, o freio de freio que usando. Não, o sua Ford, de aniversário, tudo parabéns. Tá, né? ah, beleza. Não, maravilha. Mas, ó, essa é boa, hein? Gabriel Machado. E. Quero ver responder essa. É melhor fazer manutenção na concessionária ou em outra oficina de confiança perdendo a garantia? Logo, você pressupõe que a moto está na garantia. E aí, faz a revisão na concessionária ou faz na Target Race perdendo a garantia? É, não faz na Target Race. Toma, é, é assim... Gabriel! E ó, esse aqui fala, inclusive, para os clientes, quando vem aqui o cara fica puto vai embora. Eu falo, meu, então você não... Não quer fazer o serviço? É. <risos> tipo, não, mas... É. Mas é assim, ó. quando você compra a Moto Zero, tá embutido no preço da moto. Você já pagou pela garantia, tá? Então tem que usar. Se você pagou, usa. E vai que... Né? Ah, estourou o motor. Ah, mas eu fiz na Target porque eu acho muito melhor. E aí? O que, que a Target vai fazer por você com o seu motor? Eu vou cobrar a mão de obra, vou na concessionária comprar peça e você vai pagar. E Sim. aí? Então, não tem o que pensar. Está na garantia, vai para a concessionária. Faz ah, mas eu não confio. Mas a concessionária tem os técnicos treinados pela fábrica. Né? Sabem o que fazem com aquela marca. Então, você leva lá, terminou a garantia, leva na sua oficina de confiança. Ah, quero instalar um acessóriozinho, quero colocar um pneuzinho melhor. Aí pode fazer isso fora de concessionária. Trocar uma pastilhinha de freio. Agora, aquela revisão que carimba o manual, que é a revisão de mil ou seis meses, tem marca que é 800 quilômetros ou três meses, é a revisão, a segunda, né, que tem moto que é com seis, com 8, com 10, com 15, que vai carimbar no manual, é na concessionária, não tem o que pensar, que é para manter a garantia. Perfeito. E isso é bom até comercialmente falando, que na hora de vender a moto, pô, o cara fez as, as revisões que a fábrica pediu em concessionária. E depois, se ele quiser fazer na oficina de confiança, pede para a oficina carimbar, mesmo não sendo concessionária. Porque pelo menos mostra... Que você cuida da moto, que você levou numa oficina bacana e carimbou, falando: Ó, oh, fiz a revisão. Certo. Tá? Mas enquanto está na garantia, leva no concessionário. Perfeito. Agora, se o cara quer vir aí fazer pelo menos o, o, a troca de óleo do meu termo, sei lá, não É, é estado... tem gente que vai, a, a moto troca óleo a cada 10 mil. Ele fala: Poxa, eu prefiro trocar com 5. Quer fazer essa troca intermediária na oficina de confiança? Beleza. A da revisão de manual. Não. Beleza. Então, concessionária tá na garantia, vai na concessionária. Vai para concessionária. É isso aí. Maravilha. Então, respondida aí. Ele deve ser se a essa respondeu. Vamos lá. Marcelo Arruda. Nunca entendi por que é preciso funcionar a moto na lenta por vários minutos, desligar e esperar vários minutos para ver o nível de óleo, como diz o manual. Por que não posso ver o nível pela manhã com o motor frio? Uma vez que o óleo está já no cárter lá, quietinho. Então, é, ele deve ter mandado, ele te deve ter mandado, ele deve ter mandado um abraço que aqui, então, aqui. Só que quando eu tirei aqui tá não ver mais, é. Não. Mas beleza. ele te mandou mesmo, um né? Marcelo, Marcelo. Marcelo. Marcelo. É, eu vou explicar bem basiquinho. Vocês pra... sempre não gostam do básico, né? Eles gostam mal. aula. <risos> né? vai. vai. Para vocês entenderem. É... O óleo que está no cárter, que é o, o lugar onde ele fica né, acumulado, é, ele lubrifica o motor inteiro. Câmbio, embreagem, pistões, comando de válvula. Então o motor tem várias, vamos dizer, piscininhas. Então vai ter uma piscina no cabeçote, que é para reter óleo para o comando de válvula. Então tem uma piscininha embaixo da embreagem para segurar óleo, para lubrificar a embreagem. Então tem vários é, potinhos vai, no, no motor que retém óleo para quando você dá a partida a frio, o óleo já está lá garantindo né, a lubrificação do comando, da embreagem, do câmbio. Até então, aquela laminazinha em cima é, da bronzina, né? aquela laminazinha aqui em cima também. É, o, assim, ó. tem... É, é, tem moto que tem alguns, a, a própria biela joga é, porque... né, um, o, o óleo, ela mergulha no óleo e depois ela joga para baixo do pistão. São as motos mais antigas, tá? as de hoje é a bomba que faz isso. Certo. A bomba tem um biquinho ali que injeta óleo embaixo do pistão. As motos antigas tinham algumas que a biela tinha até um formato diferente para pegar o óleo e jogar para baixo do pistão. Mas isso Entendi. nas motos mais novas já não não se usa mais. Por quê? no manual fala, olha, funcione o motor por 3 minutos, desligue, aguarde 2 minutos e meça o óleo. Se por um acaso, quando você guardou a moto, né, você deixou ela num piso que era meio inclinado, numa descida, numa subida, Pô, então você alterou o ângulo que a fábrica está esperando. Então essas piscininhas que eu falei, esvaziam. Né? Porque ela estava numa subida a moto Então o óleo veio, escorreu tudo aqui para trás E desceu lá para o cárter né? E a fábrica está esperando essas piscininhas cheias Então por isso que eles pedem para você funcionar Então a bomba de óleo faz o óleo circular Então o óleo enche todas as piscininhas E aí você já tem que estar tá num piso plano tá? O próprio cavalete já dá merda, né? O cavalete às vezes tira né, o pneu de trás do chão, é, então. e deixa a moto inclinada para frente. Tem que então, segurar o cara, como é se fosse cadê é, o saio. Fica né? montado em cima da moto. E alguém vê? Né, e pede para alguém olhar. Tá. Até a namorada, né? Ensina lá, fala, olha aqui, aqui, o óleo tem que estar tá entre aqui e aqui. E ela olha. Então, é, você funciona, essas piscininhas que estão distribuídas pelo motor vão encher, aí você desliga para o... O que ficou acima do nível nessas piscininhas, escorrer, voltar para o cárter, e aí sim você vai ter a medida correta de nível. tá? Então por isso que você não pode chegar lá de manhã, porque às vezes a piscininha, a moto ficou no pezinho, num piso um pouco mais inclinado, a piscininha esvaziou e foi para baixo. Aí você fala, porra, mais tá mais que... aí você olha fala, pô, o nível está acima, ou até o que é mais perigoso. ó, Está no nível. Só que na hora que você funciona e enche as piscininhas, está abaixo do nível. Então, tá? se o manual fala, né? meça o óleo com ela fria, beleza. Harley, vou dar um exemplo aqui, ó. tem uma Harley atrás da gente. A Harley é praticamente assim, eles falam, coloque fogo na moto depois, meça o nível. A Harley a gente deixa ligada um tempão, quando está pingando alumínio no chão, né? A gente mede o nível. <risos> ela é carter seco, tá? ela tem um é. reservatório separado é. e tal. É. Né? E é. aí a gente deixa esquentar bem a moto. E a Harley, alguns modelos, a gente verifica no pezinho. Tá? Eles falam, olha, com a moto no apoio lateral. Tá. Então, cada moto tem a sua particularidade. Mas quanto tempo vai, exemplo? Ah, a gente deixa a moto funcionando de 5 a... A sete minutos. 5 a 7 minutos tá bom. É, e aí. Provavelmente vai até ter, ter ligado já a Ventuim, hein? É, então, mas a Harley é refrigerada a ar, né? É, então toma. <risos> Essa aqui atrás da gente não. <risos> é. Mas a maioria das Harley é a ar, né? Entendi. Então não tem nem Ventuim. Não, porque eu penso assim, vamos supor, é, Na minha que ficava. Às vezes ficava parado, agora tá aqui, mas às vezes eu ligava lá, deixava funcionar também um não Depois eu percebi que não adiantava nada, porque o pneu não girou então, não mesmo porra nenhuma só ligou. Mas pelo menos ligou. E aí nesses 5, 6 minutos já chegava, 95, 92 ali e tal. E eu desligava. Aí depois eu vira a chave até um pouco da 98, né? Porque ela dá aquela... E num... Então assim, 5, 7 minutos, manda um cronometinho, desligou. Quanto tempo pra medir? Aí pelo menos 1 um minuto, que é o tempo de escorrer. 1 um minuto você acha que ela tá aqui embaixo? Pelo menos 1 um minuto. É nada. De 1 um a 2 minutos já é suficiente. Ah, então é que eu quero dar mais 5. 5, <risos> pode ser 5? Pode, pode, se ela tá já alinhada... Sem problema. 5 Tá? E assim, a gente está falando de deixar cinco, sete minutos, é a Harley, tá? A maioria das motos japonesas pede para ligar de dois a três minutos hum. e depois ficar de um a dois minutos desligado e medir. E medir. Então tá. Tá. Beleza. Maravilha. Então é por isso. Perfeito, Padre Muito bom. Vamos para a próxima. Vai. Fala, Durva. Eduardo Freitas. Fala, Durva. Quero saber quantos quilômetros trocaram óleo da CG-160, pegarei uma nova mês que vem e trocar de 1.000 e 1.000 ou é desperdício? Lembrando que ela não tem filtro de óleo ou eu posso trocar a cada 1.500, 2.000? Eu acho que uma, é uma pergunta meio ampla, mas falando da CG em si. Tá. Edu, é Eduardo, né? Eduardo. Então, ó, sempre eu falo para seguir o que está no manual do proprietário, Perfeito. só que na prática é, a gente conversa aí com o pessoal né, que trabalha de motoboy E eles falam, poxa, depois de mil e duzentos quilômetros O câmbio começa a ficar duro E aí isso é, acontece realmente E assim, se você coloca um óleo melhor É que ele custa mais caro Isso demora mais a acontecer Não vai acontecer com 1.200 Vai acontecer com dois mil, três mil Mas aí o óleo... É mais caro e o pessoal que trabalha de motoboy, é, eles veem muito custo-benefício do negócio, né? Claro. porque a moto é uma ferramenta de ganhar dinheiro. Justo. Né? Então, é, se você faz a sua continha e vê que não vale a pena, por exemplo, usar um óleo 100% sintético na sua CG e trocar a cada 3 mil, aí você usa o óleo recomendado pelo fabricante, que é um semi-sintético e troca a cada 1.500, tá? A gente conversando com o pessoal, eles falam que não passa de 1.200 o câmbio começa a incomodar, fica Entendi. duro, por isso que eles trocam o óleo. E não é desperdício de trocar os óleos, você acha desperdício? Antes nunca, é até assim, a moto né, de um motoboy é a ferramenta de trabalho, então ele está cuidando da ferramenta dele, né? não pode trocar depois. Agora vamos dizer que ele pegou a talvez ele não vai trampar com o o dia inteiro, mas vai para o trampo, não vai ser motoboy, vai... Aí vai seguir o manual, Pode seguir o manual tranquilo. Tranquilo, né? E Mas se quiser não... trocar, não é desperdício. Não, não, não. Está até protegendo ainda mais o motor. Maravilha, Padre Léo. Perfeito. Vamos para a boa? Vai. A boa. Veronese Bueno. Veronese. Bueno. Esse é aquele cara que às vezes... Ele tem dúvida de você. Durva, <risos> pergunta para o padre. Qual o currículo dele? Fez curso de mecânica, faculdade, experiência. Onde trabalhou antes de ter a oficina? Putz, e, agora, é e, agora, e agora ferrou, porque assim, se quiser dá para fazer 22 <risos> vídeos de 60 minutos cada um só lhe falando isso aí. Tenta então, um eu pouco, vou padre. falar assim. Se os caras quiserem, a gente pega um vídeo só para falar disso aí, padre. Tem é, que pra mim. Hoje dá pra falar assim, pra você ó, falar isso aí. É... Vai. Vai. O meu primeiro curso de mecânica foi numa escola que se chama Radial Cursos. Uhum. É uma escola particular né, de mecânica de motos. E eu fiz lá Todos os cursos disponíveis E depois virei professor nessa escola Toma né? Aí comecei a, a dar aula lá Então franqueando foi... isso aí, Padre Putz, 90? Tá, ah, não, beleza 91? Então, <risos> Puta merda. então é, acho que foi meu primeiro curso Foi esse, com mecânica de motos Foi o Radial Cursos Depois eu fui para Honda Aí a Honda manda a gente né, fazer o treinamento da fábrica Então fiz o, o, os treinamentos da Honda Aí eu saí da Honda fui para a Suzuki Aí a Suzuki é, do João Toledo, né, que é a Jota Toledo do Brasil A gente ia lá para Jundiaí fazer os cursos na Jota Toledo do Brasil Então eu fiz todos os cursos da Suzuki Depois eu fui para o Grupo ISO O Grupo ISO a gente foi para... Harley, Ducati, Triumph, Polaris, nossa, foi bastante que o Grupo Iso... Mas essa aí São é Internacional, não é? Sim, a gente ia para Itália, lá na Ducati, é, a Triumph, lá em Hinckley, na Inglaterra, né? Quanto Milwaukee. tempo você ficou na, na, na Triumph? Fiquei 21 dias na Triumph. Eu posso fazer uma observação aqui? Vocês lembram do cara no vídeo do Casey Stoner? Eu vou colocar esse vídeo aqui embaixo como recomendado e no fim do vídeo também. Fora o, o anterior a esse aqui de dúvida do vou colocar do Casey Stoner. Né? Lembra que eu falei pra vocês um cara que tava lá no Natal e viu a moto dos dois? E eu falei, por isso que o Casey é fudido no que faz e o caraco e tal. Quem me trouxe essa informação fresquinha tá aqui, ó. É. Foi ele. Conta aí, a Padre, gente, essa, essa é, a Você a já continuou gente... o currículo, mas conta rapidinho. A gente estava lá em Bolonha né, fazendo treinamento na Ducati E a gente viu a carreta do MotoGP chegando E o Casey tinha acabado de ser campeão E a gente endoidou, né? Eu quero ver, eu quero ver, e não pode, né? O, o setor que mexe nas motos GP né, Nem os funcionários da Ducati tem acesso Só né, os engenheiros, quem faz parte do projeto MotoGP e a gente infernizou tanto o engenheiro que estava dando aula para gente, que ele foi falar com o presidente da, da Ducati. Falou, os brasileiros estão infernizando que quer ver né, as motos do Case Stoner e do Loris Capirossi. Que era acho que 2765, não é? Acho que acho é 2765. E aí ele... Como é, 27, 27, deu... me... 27 o Case e 65 o Loris Capirossi. Aí não... o presidente falou, autorizado, pode levar. E aí a gente foi, né? E eu fiquei, né, louco, né, analisando tudo. Falei, caramba. E não podia né? a gente tirar foto, mano. Não, mano. não pode, é. O cara falou assim, ó, deixa o celular aqui, não o caraca, né. É, não pode fotografar nada. E aí eu vi, né, que tinha uns botõezinhos, né, numa plaquinha de fibra de carbono. E a do Case Stoner tinha um botão a mais. E eu perguntei pro engenheiro, né, Nico Baldini o nome do engenheiro. Hum. Nico Baldini. Nico. Que essa moto do Casey tem um botão a mais do que a do Lores. Ele falou, é, porque ele é pato. Pato é louco, né? Ele é louco? Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é que quando ele tá se pegando lá com o Rossi, que tá um bicho feio mesmo, esse botãozinho desliga tudo. Toda a eletrônica da moto é desligada. E aí ele vai no braço. Aí eu falei, mas como assim? Com toda a tração... O Willing, tudo, ele falou tudo. Desliga toda a eletrônica e ele comanda no braço. E aí ele se pega com o Rossi. Foi quando eu falei: se eu ver esse cara, eu ajoelho, porque, meu, aquele ducatão que parecia que um Brasil. É <risos> Só de cara Era grande, não era é. grande. Eu me assustei quando eu vi o tamanho. Eu pensei que era uma moto bem magrinha, né? Pelo contrário, ela era é bem grandona. Era tipo essa aqui. <risos> e eu falei, meu, o cara desligar tudo e ir no braço. O cara é o cara. Mas ele fazia. Os telemetristas nem né, enxergam, né? O que o piloto tá fazendo aqui no computador. E eles falavam, pô, o cara agora vai. Ele desligou tudo. <risos> agora é hora, agora é hora. <risos> e a gente assistiu, né? Você é Sim. louco, o que aquele moleque fazia. Era brincadeira. era outro. Se tivesse continuado. É foi né? É. Foi o que eu falei, foi o que eu falei no vídeo. Eu falei, puta, meu. é absurdo. Absurdo. Tanto é que é o único titular do caixa no MotoGP, né? É, né? Na atualidade é. é. É. o último, É o único. O último. Que pelo menos a gente falando do mil pra cá. É fudido. Bom, aí Padre, Léo, então tá aí quem viu. Na prova viva aqui. E continuando, aí você fez Bolônia, fez a Triumph. É. A gente foi para Polaris, Polaris é quadriciclo, tá? E tinha aquelas motos Victory que viraram a Índia Tá, isso o Canadá? É divisa, é, 10 milhas para chegar no Canadá A gente está nos Estados Unidos, na cidade de hum. Aí a gente anda 10 milhas e chega no Canadá Porém 80% dos funcionários da Polaris Que é uma empresa americana São canadenses Por isso que vem até a folhinha que tem na bandeira do Canadá, vem nos Polares, que é em homenagem aos funcionários canadenses. Caralho, que louco, Padre Léo. Essa é nova, acho que essa é nova para todo mundo. É, foi para mim quando eu tava lá também, porque eu pensava que a empresa era canadense, né? Porque eu via aquela folha da bandeira, e não, ela é americana. Ô, Padre, dá pra fazer um, um livro bom com você, viu? <risos> Tô planejando aqui, vamos ver, dá pra fazer um, um belo documentário com a tua experiência, Padre Léo. E Ih, caralho, Padre. E Já... acho que aí foi, né? Meu currículo... Tá, tá bom tá, aí já, né? Acho que tá, tá, tá bom, bom. Tem, tem tem mais um pouquinho aí, mas tá, tá, não, tá, bom. tá bom, acho que tá bom, acho que tá bom. É, tem não, mas deixa, deixa de suspensão, tem cursos de elétrica, mas aí são cursinhos mais rápidos, né? mais simplesinhos. Os mais importantes são esses que eu, que eu falei. Trabalhando agora... com moto, Padre bom, desde corrida, mas trabalhando com moto quanto tempo? Moto. Então, eu comecei trabalhando com moto na oficina de um cunhado meu, o Betão. <risos> tá. Aí se chamava BF Motos, que o sócio deles se chamava Fuser Então era Beto e Fuser Motos, BF Motos E eu era ajudante deles Então eu comecei lá com eles com 12 anos de idade, por aí Lavando peça, né? E tá até hoje E aí depois eles fecharam a BF Motos e eu continuei Quanto tempo então trabalhando com moto, Pedro? Putz, eu tô com 48, menos 12, quanto dá? 36? sou péssimo de matemática. É, 10, 48. Faz é... a continha na 10, tela. 10, 36. 36 anos. Porra, você tem mais do que eu tenho de idade de tempo trabalhando tá com moto. É. Caralho, padre. Tô velho, né? Tá luxo, padre. Você tá luxo. Porra, padre, que da hora, velho. Puta. Mas ó, obrigado, padre. É, vou falar Cê pra todo só, mundo. É, é só isso, tá bom? Tá bom, Quer mais experiência? Faz mais, faz mais coisa, padre. Pra ficar. Eu vou falar pra todo mundo. É. Sabe o que comanda você ser um um bom mecânico, a prática. Você pode fazer um monte de cursos. Hum. Se você não põe a mão na massa... Esquece, né? Você não fica bom. O pulo do gato é com a mão na massa. Na teoria, tudo é lindo, tudo se encaixa perfeito. Olhe, coloque a ferramenta aqui, solte, né, e tire aqui o parafusinho e puxe a peça. Sai tudo lindo lá no livro. Maravilha. Na hora que você vai para a prática, putz, você sabe, que você, me de um você sabe que você me lembrou de um negócio muito <risos> barulho? Você viu o pinhão da sua moto. <risos> Puta que pariu. <risos> <Era sem ninguém. risos> a gente com uma alavanca Tres, de trans, Três, três né? eu não consigo lá. Como é que chama aquele lá? É parafusadeira. Oh, é, parafusadeira não, não conseguiu. É que o original da cava, fica para a galera, é um é um negócio. Mas sabe que você me lembrou de um negócio muito legal e faz muito sentido? Isso acho que qualquer coisa a prática leva a... a, a os caras até a faculdade da vida às vezes, né? Bom, vou falar do cara que cuida de mim, corpo. Cara do barulho. Um beijo aí se estiver assistindo. O cara que fez as minhas cirurgias aqui cuida de mim. Ele falou que, tudo bem, a tá no de joelho, tal. É? Mas sabe onde ele vai treinar? Onde ele desenvolveu, né? Nas clínicas. É, onde tem cirurgia o dia inteiro, né? É onde o negócio acontece. Vem onde tudo diferente, pega. vem coisa que você fala, não é possível que você caso, Vamos resolver. Então, ali, ali ele fala, às vezes quando eu preciso me, me inovar eu vou até ali buscar, eu pego uns negócios é. diferentes, sabe? Mas é e isso aí, mesmo, então... é, é dentro de uma oficina, né? a oficina dele é um centro de. É, então assim, não adianta, só ler livro não resolve nada, né? Resolve, não, ajuda, né? te dá a base, mas aí você tem que vir para o campo Sim. de batalha. É, os dois são importantes, a teoria e prática, é, que é o que eu falo também nos meus vídeos, teoria e prática, não dá para ficar só na teoria e não, e não, para não dá para ficar não, na tá? prática. Você nunca sabe tudo. Você também concorda? Tá, então lança uma moto nova, a gente vai estudar. Você não que lembra ele... aquele delirando com a 10 nova o um manualzinho? Pegou o manual e ele tá lendo? Não, veio o da 10 e ele tava tá lendo o manual. Mas, padre, para mim, eu subo na moto, toda dia tem coisa diferente. Todo então, dia. Todo dia a gente aprende uma coisa. Dia, né? todo, todo dia. Todo dia, todo dia eu aprendo alguma coisa em cima da moto. Não adianta. Mas, pô, que show. Acho que. Acho que. Acho que. Acho que... Deu. É, deu uma gaguejada aqui. você é o curso que eu fiz de Gago na Teodoro Sampaio. Comecei em é, Bom, filhos, acho que é Sim. isso. Deixa a sua dúvida aqui eu acho que agradecer demais mais uma vez, Padrelho. Eu que, é que agradeço. Que tá aí, por cuidar cuidado que você tem com a minha moto também. Deixar ela sempre incrível para as etapas. Tá? Obrigado mesmo. Obrigado pela, por tudo aí que você faz com a gente. Bom, eu que agradeço. As dúvidas você agradeço. tira para a galera aí também, sabe? E é isso. Bom, o Target Chase está aqui embaixo. Padrelho, deixa a sua dúvida aqui. O contato tá aqui também. Quer deixar um beijo para alguém, Padre? Fala pra todo bom. mundo que assiste. Hoje que você tá mais romântico. Porque às vezes você tá mais assim, você tá. Ah, agora você. Hoje você foi um cara romântico. Tá vendo? Um beijo pra todo mundo que assiste. Olha aí que beleza. Pronto. Então tá bom. Um beijo do padre pra vocês. Um beijo fofo, né? Uma coisa que abra... Com um máscara. Com máscara. Mantendo o distanciamento. Tá bom, não, beleza. Então tá bom. É isso, beleza. Aguardo o próximo. É nós.